E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, a minha voz está voltando ao normal Né? É. Enfim galera, cara, é... esse canal eu tinha dado uma parada e ele produz uns vídeos simplesmente sensacional Eu lembro que o último que ele produziu eu reagi ele aqui foi a tempestade de, ne de neve não, essa é a tempestade de neve de gelo, mas foi a tempestade de é, areia e deu muita view. Importante que você deixe o seu like, comenta alguma coisa, se quiser estar tá mais próximo de mim no Instagram tá aqui na descrição, é só você me seguir lá, beleza? E vamos dar o play, lembrando que a versão original vai ficar aí na descrição para você quiser acompanhar. <cười> O canal, o que esse cara faz, mano, é absurdo, velho, ele ele, manja, mano, manja, manja. Vamos ver, era isso aqui, tem 13 minutos o vídeo, de... olha lá, olha lá o Lester, detectou. Olha lá, a tempestade. Se eu não me engano da tempestade de areia tem 88 milhões de visualizações o vídeo dele. 88 milhões de visualizações. Olha lá, ó. Congelando o lago. Olha lá, olha que louco, mano. Ah, ó. A temperatura descendo Ó o cara, o cara vai ser congelado Ih, virou Virou picolé Ó Ó lá Ih, virou picolé também Caraca, mano. <risos> os guardinhos, ó, os, os soldados ali, ó, ó. O cara, ele faz quase um filme, mano, com o negócio. Dua fogo ainda ao trem hey bro I think it's time we left so we're in a rush okay you gotta be kidding me oh give me a break somebody please O Lester detectou antes, né? Tá indo embora. Ó, oh, tá indo embora de sabrezão, mano. Rapaz. Olha lá, ligou pro Franklin. Olha o dinheiro, <risos> E o Michael? Vai ligar pro Michael? Oh, oh, o, oh, o Michael, o O Trevor. Nossa, olha é o carro, velho. Oh, o Trevor. Nossa. O Trevor fica lá pra cima, lá onde começou a tempestade. Olha ah lá. Ligou pro Trevor. Olha o barulho de mosca. E uh, caramba, ele tá indo pra base militar, os caras tão indo pra base militar Deve ser algum bunker, né? A três tá esperando. um. Tá lá. whatever. Olha isso, mano. Ah lá, te... nossa, muito louco, velho. E eu, eu, eu, eu, Trevão. Será que o Trevão vai viver? Ah lá. Eita! Nossa, tá congelando tudo, velho. Caramba, o Trevão aí no pro saco, ó. Ih, a perna congelou. Oh Eita, explodiu o tanque, o. posto. Parou o trem Tem uma série que os caras estão dentro de um trem E lá fora tá tipo um frio do caramba Estão tão sobreviventes Eu esqueci o nome, velho. Qualquer um que sai plum, congela na hora Ah lá, chegando em Los Santos Casa do Franklin. E o Trevor? O que aconteceu com ele? Casa do Franklin. Nossa, aí o, o Chop, velho. que que ele fez com o Chop? Ah lá, ó, chegando. Caraca, moleque! <cười> Congelou o prédio todo, mano. Olha lá, ó. Ó o frio. Ó, só o um mês congelando. Caraca, tá congelando o prédio todo, velho. Olha isso. A mulher. Tá era, velho picolé, corre mulher. Olha isso, mano. Louco, né? Parece um filme, né, velho? Quero ver o que aconteceu com o Trevor. Ó. Oh. Está você está correndo um poste vindo assim nas suas costas? Tá. Ai! A lá! casa do Michael Congelou a roda gigante Olha o Travão. Ah, você viu ele fez? torou o posto. O fogo Sim. aqueceu ele. Ah lá, vida louca, irmão. Passou a tempestade. Vida que segue, olha lá, <risos> Franklin também. Ah, o chop ali, ó. Agora que eu vi. Olha isso, mano, que louco, como ficou, velho. Olha isso, que louco, mano. Caraca, é, que ficou muito louco, mano. O iate. Olha lá, o Michael tá na base O Lamar? Aonde o Lamar? Ixi, a tempestade yes. tá vindo pra ele Ah, nos vídeos desse cara aqui É absurdo, velho, na moral ó. Olha isso aqui, velho, olha isso, Los Santos Caraca, ficou muito top O vídeo, velho Muito top Parabéns, velho. Gostaram? Deixe seu like. Compartilha. Vídeo top. O cara mancha demais. E é isso. Se gostou, fica no gostei. É nóis. Tamo junto. Valeu.